Bom, Oi, bom. tudo bem? Eu tá. Aqui, tá tudo bem aí? Eu, eu não vi nada aqui ainda não. Eu... Só ah, um momento não, que aconteceu não, algo, algo muito não, horrível. horrível aqui. Acabou de explodir uma bomba iraquiana. Ó, ah, pera aí, ó. Achei aqui no meu bolso um celular. <risos> Alô? <risos> Oi, você abre, Tudo bom? Oi, tudo bem? Muito melhor do que falar Muito bom, melhor parece. mesmo, concordo. Olha hum. só, eu, eu acho que eu vou achar um cara aqui, mas ó, não conta pra ninguém, tá bom? C canta que tá a canção aqui ó, pra saber maneira que você tá Com vaso, ele tá com vaso Correndo pelas fronteiras à noite O vaso corre pela estrada Achei o vaso boca, Então vamos matá-lo Ele tá correndo os vasos Tentando fugir, agora ele vai virar Uma rupi, um coração Bonito, ele vira um vaso novamente Um coração de novo Ele tenta me enganar Dando voltas na casa E eu estou zoando com ele Ele tá correndo aqui, vem it vane me ajudar. Tô chegando. calma aqui agora ah, chegou a parte que... do rap chegou. ele é o coração mas não sabe quem persegue agora ele vai ver um tiro na cara quando ele tentar enganar ele ganhou, ele conseguiu não sei onde é que ele tá. mano foi aqui em cima com certeza só que eu acho que ele... mano essa vez achei aqui na árvore não! Filho pô! Boa! A canção sempre é vitoriosa, Fênix, toca aqui! Isso aí! Mas aí, o ó, bom. parabéns ao Henrique, eu tô subindo aqui na, na constelação. Coloca isso um vídeo, Eu tô indo aí. Fala, Fênix. fala que você jogou tá. bem. Você Filipe. jogou bem, Marques. Pra, fala, pra um bem. idiota, você jogou bem, parabéns. Dois noobs contra dois retardados tá mentais. No caso, retardado mental, somos nós. E noobs, somos nós também. E caralho, descaralho. Caralho! Caralho! O cara tá quebrando todo o caralho ali, ó. Sebut, diga pra mim. O que é a vida? A vida pra você a pode vida. não ser a vida pra mim. A vida, ela continua em expansão até Sim. hoje. ali tem teleporte. Por isso, que a vida é uma, é uma conjuração verbal. Tem teleporte ali? É esse é você? Não, é esse não é você. Exato, tem teleporte ali, você. Marques. É mó trampo. Alô? Ah, meu Deus, caí e voltei. Eu caí e voltei. Para, não vai Meu não sei amigo, se você viu. Viu. <risos> <risos> Ele tenta eliminar um, ser vivo. Meu Deus, ele tá me dibrando muito. Dibrando? Ele tá dibrando muito. Dibrando? Bota a mão aí. Ele tá dibrando. Ele tá de Marlon Brando. Música de futebol, Emerson. Joga com força, briga nesta bola. Qual que é aquela música famosa de futebol? Se chama... Essa é a música? Essa! Ela se chama assim, ela se chama... Ah, não. Cuidado. Deixa eu morar.